Boa noite, quero comentar aqui sobre o artigo científico final, eu foquei entre os vários assuntos estudados, aqui do éter, do vácuo, a Revolução Industrial, e desenvolvi aqui um assunto, sobre alguns conceitos aí que sobre a evolução. <risos> Da física, de modo a chegar no patamar que estamos aí atualmente. Então, peguei um pouco do conteúdo também que estudamos, né? Então, nós estudamos aí é, sobre como o homem, né? Ele, da história da física, como o homem, ele, com sua curiosidade, ele foi tendo curiosidade, né? Até desenvolver a aritmética, a a geometria, a arquitetura, a astronomia, né? é, e etc. Ou seja, as equações, né? chegar nos resultados <risos> radiativos, né? é, Produtos radiativos e. Então, a tecnologia que temos hoje, né? Tanto que eu coloquei aqui o meu artigo evolução Industrial, né? Então. <risos> É, eu coloquei aqui um pouco do conteúdo que nós vimos, né? As principais dívidas históricas a respeito desse tema são física e metafísica. Só que eu coloquei embaixo é, sobre o início, né? É, esses estudos através de, de Homero, e... É, então eu coloquei aqui os, os pré-socráticos, Thales e Mileto. Thales e Mileto é considerado para a como sendo o primeiro filósofo, foi ele quem deu início à utilização da razão para explicar o universo, a origem de tudo que nele existe. Thales, que foi o primeiro a dar uma explicação nacional sobre a origem das coisas, para ele a origem das coisas estava no elemento simples, a água, é... Thales parece ter sido uma pessoa que viajou muito é possível que a energia tenha aqueles seus conhecimentos de astronomia e matemática. É, para Thales, ar que era água, ou melhor, a umidade, Thales não se referia apenas à substância água, mas a tudo aquilo que era úmido. Para Thales, a água era a substância primordial, pois tudo que é vivo traz vida é úmido. Um. A inexistência da umidade completa seca responderia a não existência à morte. A água não pode ocupar de qualquer forma e se apresentar de diversos dados nos quais todos os seres da natureza estão inseridos solo líquido e gasoso outro ponto importante é que Tales <tos> fez uma viagem ao Egito onde lá observou que as cheias do Rio Nilo faziam com que a terra ficasse mas que as se desenvolveram nas deltas de rios então aqui o pessoal de, de origem até o humanismo que é a doutrina que considera o mundo como sendo regido por um princípio fundamental único <tos> é, então Passou para Anaximandro de Mileto, Anaximenes de Mileto, Heráclito de Éfeso, Parmênides de Eleá, Empedocles de Agrigento, Xenófanes de Colofão, Zenão de Eleia, Sócrates, até os Pitagóricos, né? os Atomitas, Platão e sua academia. Então aqui nós vimos sobre né, cosmologia de Aristóteles, está de Salles, de, de Samos, que mediu a distância entre a Terra e a Lua, né? formulou aí um cálculo, astronomia na atividade clássica helenística, temos Cláudio Ptolomeu com Teorema de Ptolomeu. Nicolau Copérnico da Revolução da Esfera Celeste, né? que é a teoria lá coperniana, Galileu, seu desenvolvimento de mecânica, astronomia, evolução copernicana, que está aqui entre Copérnico e Galileu, nascimento da ciência moderna. Depois teve Isaac Newton, nascimento da mecânica, surgimento da termodinâmica, estudo aí sobre calor e termodinâmica no século XIX. As teorias. Teorias do fogístico, calórico e éter. E nós temos sobre a evolução atômica, né, sobre os átomos, são atômicos, conceitos aí do, do próton, elétron, neutro e umas teorias que foram é, refutadas por outras depois. né? A teoria da cinética, temos a luz, e o eletromagnetismo no século XIX, os estudos de ótica e radiação, o fósto, é com o das partículas, e uma coisa que eu gostei muito aí da nossa matéria foi aquele sumário do módulo 6, né, que professores postaram aí essa disciplina. Um bom resumo também, né, sobre eletricidade e eletromagnetismo. Então... No meu artigo aqui, é, comentei aqui sobre as conclusões científicas, né? Os últimos séculos eh. É, Coloquei aqui os concedentes, sobre os concedentes da inércia. E o desenvolvimento um pouco sobre os processos astronômicos, físicos, químicos e geológicos. Né? A física tem muito a ver com a química. Já que em alguns experimentos termina sendo evidenciado aí os processos químicos, né? as transformações químicas. Nós temos aqui os recursos energéticos e hídricos, sistemas hidráulicos que muito colaboraram desenvolvimento da física, das equações inclusive da matemática nós temos estudos gás, da teoria do calor eu coloquei aqui também um pouquinho estudos relacionados à luz estudos relacionados à luz que foram muito importantes né? hoje nós temos a tecnologia revolução industrial, as alta velocidades de internet na fibra ótica e sobre aqui a teoria corpuscular de Newton, boa se a teoria ondulatória, é especialmente acreditada aqui a Wiggins né? Então se eu tratar só luz foi publicado. Wiggins, a partir da ideia geral da ciência natural dos séculos 17 e 18, argumentando que todos os fenômenos ocorrem devido ao movimento da matéria. A velocidade da propagação da luz é passado dos raios de luz. Outros são, segundo Wiggins, é, a prova de que a luz não pode ser explicada pelas partículas. Na verdade, Newton... Inclusive Einstein, né? Ele realmente, realmente. fizeram demonstrações importantes. Coloquei até Newton aqui. Dessa, desse meu pequeno trabalho, né? Mas eu gostei do. Em geral. Essa disciplina. E e aqui vão os textos da nossa disciplina: é com Aristóteles que a física e as ciências ganham o um maior impulso na atividade. Suas contribuições para a física as ideias sobre o movimento, que é de corpos pesado as grávida daí a origem da palavra gravidade, geocentrismo. Então também estudo da cosmologia colaborou muito também aí para os estudos né tá física galileu Galilei. embora eu não coloquei muita coisa no artigo não estendi muito meu artigo mas eu sei que dava para colocar mais coisa não? Assim, Tinha Einstein, galileu galilei teorias de copérnico né Você colocar um pouquinho aqui sobre as descobertas eletricidade do magnetismo então eu comentei que naturalmente na física da eletricidade e o magnetismo devendo as velocidades de mileto. É... Que é algo que realmente colaborou muito, né? Estudos na física, do eletromagnetismo, da radiação, até os tempos atuais. Então, finalizo aqui esse meu pequeno vídeo. Eu agradeço a atenção de todos, os professores aí. Só é a